Quem é ela? <risos> ai, ai. Oi! Eu sou o Gabriel Jordan do arroba e não, você não caiu no canal errado, você não tá num canal de streamer, você não tá num canal de jogos. No vídeo de hoje, assim como vocês podem perceber, eu estou num setup completamente diferente, na verdade, pela primeira vez na história do canal, eu não estou gravando no meu estúdio, no meu fundo branco, né, e tal, porque o meu estúdio está reformando. Na verdade, o meu estúdio não tá reformando, né, gente? O meu estúdio tá pintando e aí eu tive que esvaziar meu estúdio completamente, porque amanhã lá vai estar tá tudo cheio de tinta e eu não queria deixar vocês sem vídeo no canal. Portanto, hoje vocês estão aqui no meu quarto, né? Eu montei meu setup aqui e pulando para o que interessa, nós vamos fazer a recriação de uma maquiagem de ninguém mais, ninguém menos que Anitta, Anira, a Laricinha, né, gente? Nossa Queen estava em alta recentemente no Twitter por causa dessa maquiagem aqui que sinceramente ficou sensacional, né, gente? Quem fez essa maquiagem foi o Makeup by Ariel que muita gente estava falando que é o maquiador das Kardashians e tal na verdade ele é o maquiador da Kylie Jenner, tá, gente? Ele faz maquiagem para as outras Kardashians quando ele foge do porão da Kylie, aquelas... <risos>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 Então, gente, eu tô mostrando o tempo todo a tela do iPhone pra vocês, mas vocês não devem estar tá vendo nenhuma, mas eu vou incluir aí na edição as fotos da Anitta. E o que, que nós temos aqui? Nós temos uma pele, viu, minhas filhas? Um olhozinho básico e nós temos um bocão aqui nude e é isso. Eu acho que o bafo tá na pele, né? Então vamos começar e vamos começar preparando essa pele aqui, porque hoje se tem uma coisa que a gente vai fazer é preparar terreno. Vou começar aplicando um pouco de bruma no meu rosto, tá? Vou usar a da Face Beautiful, que é a que eu mais uso. Enfim, gente, bruma Absorvida, eu vou passar pro meu segundo primer que é o skin prep de Ruby Rose. Eu não tô olhando um segundo pra lente nesse vídeo, eu tô só olhando pro viewfinder pra ver se tá tudo certo. Que lá no meu estúdio eu tenho a maior confiança do mundo, né? Aqui é a primeira vez que eu tô gravando. Inclusive, gente, comentem aí o que vocês estão achando dessa palhaçada. Eu vim aqui mudar de cenário por causa de toda a situação que tá acontecendo lá no estúdio, né? Eu não posso fisicamente estar lá porque lá tá tendo pintura, né? As paredes e tal. Mas comentem aí embaixo se vocês gostariam de ver outros cenários aqui no canal de vez em quando, tá? Não é sempre não. Porque gravar lá no estúdio dá muito menos trabalho. E se vocês gostariam de ver conteúdos de reforma do estúdio e tal Eu já trouxe conteúdos parecidos aqui pro canal Em relação ao meu quarto, inclusive Vocês podem clicar aí nos cards pra assistir Beleza, vou usar o meu Serum de Carvão Ativado da Max Love Eu sinceramente ainda não entendi muito bem qual é a desse Serum Porém, ele é cheirosinho, gente, aí eu gosto de usar Eu tô me achando tão esquisito nesse setup Eu tô me sentindo a cara em baquinho Porque ela tem uma cadeira gamer, né, no fundo do canal dela E ela grava em todos os vídeos E eu também tenho, só que eu tenho uma cadeira gamer no meu quarto Não no meu estúdio Outro primer que eu ainda não sei qual é a dele É o Magic's Controle de Brilho e Oleosidade Eu falei sobre ele no último vídeo aqui do canal E eu vou usar ele de novo só porque eu... Quero. Eu vou testar esse negócio até eu achar uma função pra ele, gente Que eu ainda não entendi muito bem qual é a dele Vou passar o My Beautiful Moment da My Life Cosméticos E eu juro que esse aqui é o último primer E vamos parar de enrolação e já vamos pra maquiagem Mas é porque eu sinto que esse primer aqui Ele é um pouquinho preenchedor, sabe? Não tanto, mas ele é um pouquinho E eu quero isso na minha pele hoje Nossa, passei meio quilo de primer, né? Quem foi que eu... Nossa, eu passei primer demais Tipo, muito Meu Deus, que eu fiz? e é porque eu vivo usando esse negócio meu deus, caguei meu cabelo inteiro não gente, pelo amor de deus enfim gente, a pele já tá com primer suficiente vamos pra base, a minha escolhida da vez é a bt skin de bruna tavares, tá gente e eu vou começar a construir a minha pele com essa base aqui Então, gente, preparação de pele e base já feita, né? Que não tem muito o que mudar. Vou abrir aqui de novo a foto da Anitta. E temos aqui uma iluminação perfeita, né, meus amores? Tenho aqui meus três corretivos camuflagem, né, da Mislari, que são simplesmente sensacionais. Eu conheci esses produtos quando eu fechei uns trabalhos há um tempo atrás com a Mislari. Desde então, eu não paro de usar. Eu gosto de usar todos eles com um diluidor, né, que também é da Mislari. Esse aqui eu mesmo comprei numa loja aleatória de maquiagem. Eu venho gostado até de usar eles juntos. Tô aqui com a cor 02 que é a que mais parece com o meu tom de pele. Eu vou começar fazendo correções básicas tá? E gente, eu gosto de trabalhar com uma cor por vez, porque corretivo assim, seca mais rápido, né? Eu não sei como é que o Ariel faz né? Eu não sou nem a Kylie Jenner pra chamar ele aqui em casa pra vir me maquiar e eu saber. Venho com um de cada vez, certo? Sem pressa, sem nada, sem nada, sem nada. Bom, gente fiz o grosso com o corretivo do tom da minha pele. Agora eu vou partir pra o tom 01, que é o mais claro do que a minha pele, né? Pra fazer a iluminação. E o que que eu percebo aqui da foto, né? Da Anitta aqui ele deu o destaque pra os pontos mais altos do rosto dela, marcando bem o ponto alto do nariz, deixando um destaque mais arredondado na testa, que é algo que eu gosto bastante de fazer já. E dando aquele destaque tradicional, né? Que as cardáceas vão usar porém alongando mais um pouquinho. Não sei se foi por causa do formato do rosto dela ou porque ele quis mesmo, mas eu vou fazer a mesma coisa, né? Tentar pelo menos. Então vamos de testa Nossa, eu passei demais na testa. Nariz marca do jeito que eu amo Já já faz um bom tempo Que eu não faço nesse estilo Geralmente eu enlargueço mais E puxo mais pra trás Na minha maquiagem Mas também, né, gente Eu tenho um formato de rosto Completamente diferente Do da Kylie Jenner, né Assim, muita gente não percebe Porque a gente é quase gêmeas né Eu e a Kylie Aí, realmente muito difícil Porém, vou fazer E aquele iribiri iribiri No queixinho Vou destacar só com o um restinho aqui O Max lá Pra não ficar muito exagerado, porque aqui na maquiagem da Anitta não tá tão desca descartável <risos> não tá tão não tá tão destacado assim já dá de ver um um gradientezinho, né? e é exatamente isso que eu estou procurando ai, derrubei meu corretivo aqui agora derrubei o celular, né? que porra. ai, ai, vamos lá, né, mamacitas Uh! E aqui eu amei, né, porque o Ariel já fez um favor pra todas as textudas que vão recriar essa maquiagem, que no caso sou eu E ele botou bastante contorno aqui na testa, né, justamente pra dar muita dimensão no rosto Eu já faço minha maquiagem da testa assim sempre, né, inclusive Vou até botar mais um pouquinho aqui Algo que o Ariel costuma fazer nas maquiagens dele, que eu já prestei atenção É que ele sobe um pouquinho o contorno e o blush Ou seja, o local que você aplicaria o seu blush normalmente vira o lugar do contorno E o local que você aplicaria o seu iluminador vira o local do blush então, é isso que eu vou fazer hoje. Isso dá uma impressão de que o seu rosto é alongado. Acho que eu subi um pouco demais, né? Ai, Ariel, me desculpa, viu, por essa palhaçada aqui que eu tô fazendo. Mas vocês entenderam o conceito, né, gente? Enfim. Eu... Mas, cara, tudo cai aqui dessa. Bom, gente, vou voltar no corretivo mais escuro, fazendo o contorno do nariz e também dos meus olhos, que é algo que eu não mostrei pra vocês. O Ariel, ele fez um contorno muito bonito e uma técnica que eu gosto bastante, que é que vai conectando o contorno do nariz no contorno dos olhos. Eu vou seguindo as laterais naturais do meu nariz mesmo, porém, chegando aqui, olha, eu vou fazer esse bafo. Entrar pra dentro do olho, entendeu? E o mais importante, concentrar contorno aqui nesse canto externo. Olha só, gente, depois que você esfuma, até parece menos insano as marcações, tá vendo? Então é por isso que é importante você ter, primeiramente, paciência, calma e confiança, tá? Se você não tiver, assim, tanta, vai treinando, né? Não faz essa maquiagem direto assim pra sair, que talvez essa parte do contorno te embole se você for iniciante. Mas, gente, não precisa ter medo de nada, tá? Isso aqui é só maquiagem no final das contas. Se ficar feio, tira e faz de novo. Bom, olhando aqui na maquiagem da nossa Anitinha, nós temos o quê? Nós temos um blush, né? Bem bafo, não. Eu não vou fazer o blush agora gente, eu vou selar essa pele aqui por completo então, olha aí no seu espelho e garanta que não tem nenhum vinco na sua pele porque aqui tem tanta maquiagem, gente, mas tanta maquiagem que você tem que tirar os vincos pra não ficar feio, né o pozinho que eu vou usar hoje é o translúcido Glow de Luiz Ans. que eu tô usando pra caramba, viu gente, acho que eu usei tanto tempo aquele da Playboy que finalmente tô trazendo um pouco de paz, né, pra vocês e outro pó mas é porque esse aqui tem uns brilhinhos e eu acho lindo, gente gente, me digam se eu estiver louco, porque eu tô achando o formato do meu rosto bem diferente que eu faço meu contorno de um jeito bem específico e hoje eu já fiz diferente pelo que eu tô observando aqui na foto de referência da Anitta, tem muito calor na pele, óbvio né a pele tá bem contornada, tá bem bronzeada mas eu tenho quase absoluta certeza que o maquiador fez a parte da estrutura com um contorno mais frio e só então depois foi sumando pra tons mais quentes, o que é uma técnica que eu usava bastante há muito tempo atrás hoje em dia eu não faço mais muito, eu tenho um preguiça <risos> mas hoje eu vou fazer aqui pra vocês, vou começar com esse tonzinho mais... Aqui, misturar um pouquinho com esse aqui mais escuro e aplicando os contornos no meu rosto nessas áreas onde eu não apliquei pó, né gente porque eu quero que o contorno grude mesmo na pele molhada ainda bom gente, estou de volta, né? fiz o rascunhão né, do meu contorno se vocês observarem, eu fiz ele levemente mais arredondado do que eu normalmente faço eu estou me achando extremamente esquisito, porém... vamos continuar essa maquiagem aqui que vai dar tudo certo, gente eu vou pegar esse blush iluminador aqui da Candice Berenice, que vocês sabem que eu... nossa, como é que abre essa... esse blush iluminador aqui da Candice Berenice, que vocês sabem que eu gosto de misturar e usar como bronzer no meu tom de pele Vou vir aqui em dois blushes diferentes, né, gente? Tô olhando assim muito pro lado, que eu tô olhando aqui para o computador, que eu abri a foto da Anitta. E eu vou misturar, na verdade, vários blushes, gente. Eu acho que eu vou misturar esses dois aqui dessa paletinha e esse aqui, que parece muito com esse, só que ele tem um brilho, né? Vou misturar os três no meu rosto e ir concentrando meio que nessa linha natural aqui, ó. Meio assim, gente, eu nunca aplico blush assim. E, gente, tudo é questão de ângulo, entendeu? Nessa maquiagem, o ângulo do blush do Ariel é completamente diferente do meu. E, olha, vou pegar um pouquinho aqui, ó. Passar, na verdade, só nessa área mais externa das têmporas, tá? Não vou nem subir muito na testa, que isso aí é o meu rolê. Não é o rolê do Ariel, nem da Kylie, nem da Anitta. Gente, pra falar a verdade, eu nunca tinha pensado em fazer blush só assim na têmpora. E eu amei. Assim, não amei o da maçã do rosto, né? Mas esse aqui da têmpora, definitivamente, posso levar pra outros looks. Chega dessa parte. Paleta, vou pegar esse aqui dessa e passar meio que nas bordas desse outro blush, gente Não sei nem se vocês vão entender o que eu quero dizer, mas enfim Tá vendo como dá um, um brilho a mais, gente? Assim, uma, uma coisa E eu acho que agora chega de blush, né, meus amores Vamos tirar esse pó aqui da cara Usar o meu bom pincel de pó, tirando todo o excesso Ai, meu Deus E agora vamos passar pra iluminador O iluminador que o Ariel usou na Anitta É um iluminador mais champanhe Eu vou usar o dessa paletinha Marble aqui Na verdade esse iluminador aqui ele parece ser bem mais claro do que ele é Mas quando você esfuma ele fica mais champanhezinho Basicamente o único lugar que tem uma concentração alta de iluminador É na pontinha do nariz, no nariz mesmo Se a gente for observar a pele da Anitta Tá mais pra matte do que pra glow, né? Então eu vou concentrar o iluminador aqui no nariz, né? Assim como eu já fiz Por liberdade poética e de maquiagem, eu vou concentrar um pouco de iluminador aqui no arco das sobrancelhas, né, gente? Porque eu não vivo sem iluminador aqui. E de resto... Tirando totalmente o excesso Só aplicando em alguns pontinhos altos Que a pele dela tá um pouco mais iluminada Eu vi a testa, o queixo Essa lateralzinha aqui deve estar Então eu vou só aplicar o restinho Que tá no pincel, não vou nem pegar de volta E eu acho que quanto a pele é isso, gente Tem mais ou menos uma hora e meia de material Gravado já na minha câmera Eu que me f*** pra editar isso aqui Porém a pele tá bonita, né, gente Não adianta, não tem pra ninguém Quer dizer, tem pra alguém, tem pro Ariel, né <risos> Bom, gente, eu vou ouvir aqui na minha palestra de sombras né neutras eu vou pegar esse tom aqui 06 no pincel W141 de macrilan que é um pincel para olhos bem pequenininho e eu vou marcando aqui o cantinho interno nessa direção eu não vou nem pegar o tom mais escuro da paleta porque nem é necessário esse look aqui ele fica até bem suave a parte dos olhos e eu venho puxando para esse canto que tá desconexo do meu olho tá vendo eu não venho colocando naquele vinquinho que é onde usualmente você quando você quer uma cut Ou algo semelhante Nesse estilo aqui, tá vendo? desconexo do seu olho Partindo pra um tom mais claro, vou usar o 07 E o mesmo pincel, inclusive, nem importa Eu vou só puxando essa linha aqui De qualquer jeito pra fora Mais ou menos onde vai ficar o delineado Isso aqui que a gente tá fazendo é só um rascunho, tá gente? Pelo amor de Deus Com um outro pincel eu vou vir no 07 Esfumando essa sombra 06, né? Do início Em pequenos movimentos circulares, tá gente? Usa um pincel bem pequeninho pequenininho para fazer isso aqui e vai somando sempre para fora tá a única coisa que você precisa se preocupar é com o degradê tá gente não com o formato aqui embaixo porque aqui tá tudo cagado a gente vai arrumar depois que no caso é agora né a gente vai vir um corretivo mais claro marcando essa nossa cut né se você já sabe fazer uma vai ser mais fácil para você basicamente faça a mesma coisa só puxando mais um pouquinho para o canto interno dos olhos Eu sei que esse formato de cut pode parecer extremamente maluco e pode parecer ser horrível, mas mais tarde a gente vai fazer um delineado preto bem mais grosso, né? Do que o normal. Então vai fazer mais sentido. Mas por enquanto eu vou vir nessa sombrinha bege aqui da Lacre 21, selando toda essa cut, né? E agora com esse rascunho feito, né, gente? Eu vou fazer o delineado num pincel fino, preto, mate, sem mistério mesmo. então gente voltei na verdade como esse vídeo aqui já tá ficando imenso eu já finalizei os meus olhos né depois que eu fiz o delineador preto mate eu colhei Cílios, gente. Eu tô usando esses cílios aqui de uma marca chamada da FUA. Eles são esses estilozinhos aqui 3D, número 11, a referência pra quem quiser. E eu comprei em loja baratinha de maquiagem, não paguei nem 7 reais neles. Fiz um esfumado marrom na pálpebra inferior dos meus olhos. E basicamente isso já nos leva à boca, né, gente? Tenho aqui dois batons nude, um mais escuro e um mais claro. Vou começar fazendo o outline da minha boca com o batom mais escuro. a boca, no caso, não vou nem seguir muito o formato do que o maquiador fez na Anitta tô fazendo mesmo só as cores e um batom nude mais clarinho no centro e por cima eu tô aplicando um glossinho, né gente? ultra gloss na cor nude sutil da Avon só pra completar o look mesmo, porque já que eu tô mudando um pouco a boca vou aplicar um pouquinho de gloss também Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo em que eu tentei recriar né, a maquiagem que o Makeup by Ariel fez na Anitta. Obviamente não ficou igual, né, gente? Mas eu tentei me aproximar bastante. Tentei usar as técnicas que eu identifiquei. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aí embaixo. Se você for novo por aqui, seja bem-vindo. Já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo. Se você ainda não me segue nas minhas redes sociais, considere me seguir no Instagram, Twitter e TikTok todos em arroba HJTRD. Nas minhas redes sociais eu posto vários conteúdos extra que nem sempre chegou aqui no canal, então corre lá pra conferir comenta aí embaixo o que, que você achou né se você achou que a maquiagem ficou parecida ou não ficou parecida né? com a que o Ariel fez na Anitta, né? Eu acho que teve algumas diferenças, mas sinceramente eu amei o resultado e eu tô muito feliz com esse look, ai que chata que eu tô com tudo isso dito, eu acredito que nós já estamos chegando no finzinho do vídeo eu sou Gabriel Jordan muito obrigada por assistir e esse foi o vídeo de hoje, see you